Rush, Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer o quê? A gente vai observar, entender, ler, analisar algumas tiras, tirinhas que eu fiz essa semana, cinco tiras que eu fiz. E nós vamos depois fazer juntos mais uma, uma nova tira com uma ideia que eu tive aqui hoje. E eu acho que dá pra render aí um bom vídeo pra gente. Rush! Para começar, eu queria falar um pouquinho da minha história com tiras e da minha inspiração recente que eu encontrei na internet. É, uma inspiração muito antiga que vale a pena mencionar é o senhor Peixe Aquático, que quando eu conheci ele, ele tinha um blog que chamava peixe aquático, onde ele fazia as tiras, né? Hoje, você deve conhecer o Leonardo Amaral mais pelos seus vídeos engraçados no canal Rabisco. É, mas o, as tirinhas do peixe eram muito interessantes, porque era lógico, aquele desenho, às vezes, bem rascunhadão, bem soltão, mas tinha aquele, aquele humor decadente. Mas eu cheguei também a fazer algumas tirinhas um tempo atrás, uns 10 anos atrás, e elas eram, assim, bem inocentes, alguma eu tentei ser mais crítico, assim, mais pontual, só que no final das contas ficava só ofensivo mesmo. Eu acho que isso é, é muito difícil, <risos> que você quer construir uma situação em que ainda possa produzir humor e que não seja só uma agressão em forma de charge, sabe? Não era esse o, in o intuito. Então... Eu gostei muito de uma tirinha aqui que me inspirou a fazer essa leva. E eu vou mostrar aqui pra você. É uma tirinha recente, ou talvez não tão recente, da queridíssima Laerte. Olha aqui, olha aqui, observe. Eu vou ler com vocês, vamos ler aqui juntos, ó. Aqui no primeiro quadro, o que que tem aqui? Uma criatura, uma ave... Uma ave furry, isso aqui é furry. É, olhando aqui um produto dentro de uma loja de sapatos, o que, que é isso aqui que tá aqui, ó? É um sapatinho com asas. Aí ele pergunta, aqueles sapatos vão mesmo? Claro. E aqui a é demonstração: sapato voando oba! Sim, ele fica conversando com o atendente, perguntando, legal que ele aponta para os sapatos que estão no painel anterior, apontando para a esquerda, e aqui no final, não com você dentro. Né? <risos> e aí você pode estar se perguntando, Guilherme, entendi, tem uma graça, né? A graça é tipo, tem uma expectativa, mas ela não, não, não, não acontece, né? Então tem uma quebra de, talvez, de expectativa e você vê um boneco se ferrando, então isso produz um certo humor, não é, Guilherme? É, é, é isso mesmo. Porém, porém... Tem algo a mais aqui, tem algo mais profundo, mais interessante, tem uma mensagem, tem um conceito aqui, que é justamente essa de um pássaro estar comprando algo para poder voar e esperando de um produto, algo que ele já, em tese, teria capacidade de ser, de sentir, de fazer, né? Então essa ideia de encontrar em si as coisas e não no mundo exterior, eu achei isso interessante. Só que ele tá ali meio que escondido, você pode só ler e falar... Não funcionou o sapato que voa. Mas se você estiver prestando atenção, vai dar pra ver coisas mais interessantes, mais profundas. E isso me fez pensar, será que eu consigo condensar algumas das ideias que eu já tive sobre arte, sobre o aprendizado, eh, em tirinhas também? E fazer isso ter um efeito cômico e ter, de alguma forma, aquela mensagem por trás? E foi com esta ambição criativa que eu fiz esta série de cinco tirinhas aqui. E eu vou começar pela primeira que é essa daqui. A mais básica, eu acho, né? Então veja só. Primeiro quadro. Tem um rapazinho aqui desenhando o um Naruto. Ele fala, af, não leva o jeito pra coisa. Quebra o lápis em sua frustração. Ele vai então para a academia. A transição do nada. E ele, af, entorta as costas ali, tentando levantar 100 quilos. E aí a gente tem um recadinho aqui, ó. Primeiro dia, e ele diz, é que eu não levo jeito pra coisa. Você pode falar... <risos> Ou você pode entender o recado. Eu não sei se o humor funcionou direito. Eu não faço ideia, sinceramente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu queria, numa questão estrutural assim, sobre produzir essa narrativa, eu queria ter esses dois lados aqui da história, né? Um lado onde a gente tem o personagem desenhando e se frustrando e um lado onde é, essa frustração que você talvez já tenha sentido que você já tenha é, se identificado com essa situação aqui desse lado essa identificação ela é ironizada ela é escarnecida porque ele está tirando sarro dessa ideia né, de que querer levantar um peso pesado na academia no primeiro dia é, é, tão, é, é, é tão incompatível com a realidade quanto é, se frustrar por não conseguir desenhar exatamente do jeito que você quer, se você está começando, né? Então essa é a ideia dessa produção aqui. Eu não sei o quanto que... Você conseguiu pegar o sentido na, logo na, quando a gente leu junto essa primeira vez? Deu certo? Funcionou? Teve humor ou foi só dor no peito? Eu não sei. Talvez... Talvez seja esse o propósito dessas tiras, é fazer você se sentir mal. <risos> Mas isso é interessante, sabe? Pelo menos mostra algum potencial de sintetizar ideias. Porque quando eu escrevi o roteiro dessa tira, eu vou mostrar pra vocês ó, rapidamente o roteiro dessa tirinha aqui. O que, que eu fiz aqui no Photoshop? Você pode ver o meu primeiro rascunho que eu fiz aqui no, no, no Paint. Eu fiz rascunho no Paint, depois eu redesenhei ela. Mas aqui no roteiro, ó eu, eu criei esse, primeiro esse parágrafo que era qual que é a mensagem que eu quero passar. E a mensagem era tentar fazer o Marte incrível sem ter investido as horas e o esforço pra se preparar é como tentar levantar o peso mais pesado da academia no primeiro dia. Essa era a, a, a ideia que eu queria sintetizar dentro dessa tirinha aqui eu não sei o quão bem sucedido eu fui mas eu gostei bastante a minha segunda tira foi muito mais direta de ser produzida com tudo isso daqui porque ela foi mais fácil então vamos dar uma conferida nela também então a nossa tira, segunda tira a gente tem aqui na esquerda uma personagem desenhando e uma voz externa diz são risadas o que eu tô ouvindo arte é dor e frustração suor Lágrimas e sangue. Tá aqui o dramático. Ó. Requer diligência por uma vida inteira, dedicação absoluta. Somente um mestre encontra prazer no seu trabalho e um unicórnio peidando. Né? Que eu achei que foi um complemento ali adequado para essa história. <risos> Então, é, esse daqui, né, você pode reparar que a ideia também era construir uma relação entre o que tem no começo e o que tem no final. E a minha ideia era, era que esse desenho aqui, né, ele fosse revelado no final e que ele fosse uma contradição da mensagem que tem aqui no meio, né, desse outro cara. Pra produzir essa coisa de contraste e ter pelo menos tipo um punchline, não é um, uma piadoca maravilhosa, mas tem algo mais bem-humorado no final que contradiz o que esse cara tá falando aqui, né? E essa coisa de contradição, de, de, de ter esse, essa, essa duplicidade de ideias, eu acho que é muito legal na tira. Pelo menos nessas que eu tô fazendo aqui. Eu tô, eu tô buscando esse, esse contraditório muitas vezes. É, e, na, na verdade, né? até quando eu postei, eu falei, tipo, ah, você é qual? Você é o primeiro ou o segundo artista? E, no final das contas, nós temos essas duas vozes na gente, né? A, a pessoa que... Uh, que, queria só fazer algo divertido E a outra que é, Não, arte é algo muito mais Eu acho legal Que a gente possa é, passear Entre esses dois extremos Eu fiquei feliz de ironizar essa situação aqui Espero que tenha dado certo também Vamos para a nossa terceira tira Essa daqui eu consegui fazer com quatro quadros Que para mim eu considero uma evolução Porque eu, eu eu quero fazer Aqui é aquela ideia de síntese Eu quero simplificar Uma ideia complexa e trazer ela de uma de uma forma mastigável bem simples de você absorver então aqui tem um rapazinho junto com um amigo falando, meus desenhos não têm interações. Exceto memes e esses furries gostosos, que coisa, né? E ele disse, já sei o que, que ele vai fazer pra ter mais interações. Ele vai xingar os, os seguidores dele, olha aqui, ó. Pare de dar like nos desenhos que eu não quero, que façam sucesso. E dê like nos que eu quero, que você gostem. Que saco, seguidores ruins, não sei não sei o não sei o Gente, isso daqui foi uma cutucada para mais para artistas do que para seguidores, sinceramente, né? Se você perceber aí a minha, a minha ideia... Por quê? Então, eu já vi isso algumas vezes né Das pessoas falando assim Gente, esse aqui é só um work in progress É só um whip Não dê like Não interaja Não, não, me, não vê isso daqui Eu tô postando, mas é pra você não interagir Porque quando eu postar a arte final Bonita Aí eu quero que você goste de verdade Não interaja com tudo que eu faço Só com o que eu quero E eu acho isso muito contraditório Na minha cabeça Não entra na minha cabeça Porque se o que você quer é interação Você tem que ouvir o que a galera quer E tentar aproveitar isso de uma forma que você não se anule por completo. Mas o que não dá pra fazer é tentar obrigar a sua audiência a gostar das coisas que você quer na marra, sabe? Você pode até tentar convencer todo mundo postando aquilo que você mais gosta e fazendo aquilo ganhar o coração das pessoas, mas o, o, o mandar nos, nos seguidores pra eles não fazerem fazer alguma coisa no geral não dá certo, gente. Então era essa mais uma Cutucada aqui, e o pessoal falou, nossa, Guilherme, você está cirúrgico. Não, gente, eu só tô falando de coisas que eu até já fiz também. Vamos para a quarta tira. A quarta tira eu acho que é uma das mais bestas que tem. Olha aqui. Tem um carinha ali, né? Achei que você ia desenhar, tá fazendo o quê? E a pessoa tá ali com o reloginho na mão. Aí ela disse, esperando a hora passar. Por quê? Eu ouvi que os artistas evoluem com o tempo. <risos> eu sei, é muito besta. Eu acho que esse texto aqui desse último quadro, se ele fosse ouvir que os artistas só evoluem com o tempo, talvez ficasse mais divertido a, a piadoca aqui. Mas o comentário ainda, né? Que é esse de, tipo, você tá impaciente, você já desistiu e tá esperando só o tempo passar pra ficar melhor. O que você tá fazendo ativamente para melhorar o seu trabalho, hein? É você aí. É. Então eu acho que tinha um pouco dessa dessa ideia e também eu fiquei feliz com ela eu acho que deu deu para fazer com, com algum sucesso foi uma que o pessoal parece que gostou bastante também e para a última tira final vamos ver que foi aparentemente uma das que mais deu resultado no, no meu Twitter e também no meu Instagram foi uma que teve muita participação da galera olha só também tem um elemento aqui importante por que, que por que que eu acho que essa tirinha foi mais longe do que as outras eu aproveitei uma certa polêmica recente, que se você não viu, né? Um, cara, um carinha no Twitter chamado Vini, ele compartilhou uma imagem de uma arte finalizada de League of Legends lá. E tinha um, tinha um probleminha anatômico ali acontecendo. Coisa que acontece, a gente erra de vez em quando e não tem problema. É assim mesmo. E tem erros que se a maioria das pessoas não perceber, então nem é um erro. É só um, um descuido, né? Mas a ideia era essa de defender... Esses descuidos como se fossem opções estilísticas, como se fosse uma decisão. né? E tem, tem decisão e tem mancada. E tem hora que a decisão de exagerar a anatomia, de distorcer, de não respeitar algumas regras maravilhoso. Isso tem que acontecer e eu faço bastante. O que não dá é esconder descuido como, como decisão estilística de propósito. Tudo de propósito, eu não erro, é de propósito. É, não foi sem querer não é o meu estilo então aqui está né a anatomia aqui dá para revisar hein é que o meu estilo é assim não sei não tá sujo é o meu estilo a comida toda queimada foi por querer é meu estilo e aí no final tem ali uma gambiarra mortal né isso aqui mata a gente Benjamin é um instrumento de morte, né? tá ali, é tudo de propósito, né? Então, eu odeio a expressão final desse cara aqui de azul, eu gostaria de rever isso em algum momento, mas... Aqui também foi o primeiro quadrinho que eu inseri mais cores, né? Eu queria que tivesse esse contraste dos dois personagens e as posições deles, né? Eles trocam um pouquinho de lado e eu queria que fosse sempre evidente quem é quem aqui nessa história. Então eu pintei um de azul e o um outro de amarelo para que eles ficassem sempre destacados aqui. E eu, eu gostei muito do, do, do jeito que esse daqui funcionou. É, acho que foi a que eu mais me empenhei no desenho, assim, de fazer algo... Um pouquinho mais detalhado, que eu queria ter um ambiente, eu queria ter algumas outras coisas. E esse foi, foi nesse daqui que eu comecei a sentir assim. Acho que eu tô entendendo qual é desse processo. Eu tô começando a, a ter essas ideias é, que propiciam o humor. Né? E aqui a ideia do humor era fazer né, essa mesma frase em situações cada vez mais absurdas, e essa daqui era para ser o cúmulo do absurdo só que eu não consegui pensar em nada assim, até o Doug me, me, me recomendou, não é Gui? pô, aí tinha que ser algo bem doido, eu não consegui <risos> pensar em nada muito doido, então ficou assim mesmo, mas eu gostei muito da experiência, então essa foi a minha experiência que eu tive essa semana produzindo tirinhas com o um tema de arte, e agora tá na hora da gente fazer uma aqui juntos, e eu já tenho uma ideia, eu tive uma ideia um pouco mais cedo hoje, e eu reservei ela pra gente fazer isso. A minha ideia, o que, que a gente pode fazer? Vamos, vamos lá pro Photoshop e a gente vai digitar esse pequeno roteiro, né? Primeiro a gente vai digitar o que a gente quer passar, fazer um roteirinho pensando o que, que vai ter no primeiro quadro, o que vai ter escrito naquele quadro, né? qual vai ser o balão de fala. E por último, a gente vai rascunhar e depois a gente acelera um pouquinho pra gente finalizar e colorir e a gente ver como é que ficou. Quer saber, gente? Eu acho que hoje eu até vou... Tomar aqui uma certa bebidinha para ver se a gente fica bem animado. <risos> Mentira, isso aqui não altera não o ser humano. Mas vamos... Deixa eu, deixa eu tomar isso aqui bem aqui na beira do quadro, que eu não quero... Eu não quero, eu não quero nenhum problema comigo, hein? Vamos lá. Vamos escrever esse roteiro. Certo. Vamos aumentar essa fonte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de vocês acompanharem aí comigo? O público da terceira idade? Certo. Vamos escrever esse roteiro, então. O que, que eu vou querer aqui? Hum, a mensagem. A mensagem é o quê? A mensagem é... A, a gente quer o quê? A gente quer ironizar. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é ironizar o comentário que sempre tenta... É... Comparar seus personagens com outros mais famosos. Esta é. Este é o nosso objetivo. Então, vamos pegar aqui o nosso parágrafo. Porque o espaçamento em esse... tá Daqui tá, tá uma coisa brutal. Será que a gente consegue pegar um que? Um... Ah, bem melhor, bem melhor. Ok. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos pegar esse daqui e jogar pra esquerda. Ok, nosso objetivo é esse. Então, a estrutura que eu pensei pra isso, gente, é assim, ó. É assim, ó. Vamos lá, quadro 1. Um. A gente vai ter no quadro 1. Um um desenho de um personagem, ainda não sei o que, e a frase vai ter uma frase também fora de, de com né, aquele balãozinho que sai pra fora do quadrinho, é, dizendo que a pessoa que está falando aquilo não tá sendo representada naquele quadrinho, naquele momento. É, vai ser o seguinte. Nossa, tá a cara do personagem X, que a gente não sabe quem é. No quadro 2, a gente vai ter o, os dois personagens aparecendo em conversa. E aí, o que, que a gente vai ter? Ele tá falando assim, aqui, aqui agora a gente pode... Eu tô pensando, eu quero esticar ou eu quero reduzir isso? Eu acho que eu quero expandir isso. Então aqui eu vou assim. Um deles vai falar, ah é? Nossa, idêntico. <risos> o primeiro incomodado com o comentário. Ok, ok, eu acho que é isso que eu quero. Porque o que eu tô tendo, tipo, eu já tenho na minha cabeça agora, você deve imaginar, que eu já tenho mais ou menos o, o procedimento que isso daqui vai acontecer. Porém, o que eu não tenho ainda é quais são as sensações desses personagens... Nesse roteiro, se eles estão incomodados, bravos ou só é, irritados ou, ou não, se eles estão levando uma boa, é isso que eu não tô entendendo ainda. Então vamos lá, no quadro 3, o que, que vai acontecer? No quadro 3, é, esse, opa, esse, que, que vai estar tá acontecendo? Aqui ele vai falar assim, ó, tá? Eu tô, eu, tô tenta, eu tô visualizando, eu tô tentando imaginar visualmente como é que eu vou distribuir isso na cena. É, se a gente vai ter dois personagens, o close de um só. Eu acho que aqui podia ser o close... Na cara de um deles De um, que aqui vai ser, eu vou chamar ele de Primeiro, é um close na cara do primeiro E ele vai estar tá Falando o seguinte, ele vai estar tá dizendo assim Mas é ele mesmo Eu não sei se essa frase tá boa, mas a ideia É que ele vai concordar, não, é, é ele Agora a gente pode fazer isso em um quadro Ou em dois, ou a gente vai fechar isso No quinto, porque eu, eu tô percebendo Que fazer uma tirinha em quatro quadros Pra mim virou um objetivo pessoal <risos> Porque Eu quero sintetizar né? Eu gostei de esticar um pouquinho aqui em cima. Eu também não sei. Eu, eu tô agora pensando: será que eu tiro informações? Eu adiciono? Vamos lá, porque o que importa é, é, é o humor e a mensagem tá batendo. E aqui no quadro 4, a ideia é o quê? É o cara super surpreso, segundo, e estarrecido. E aí a ideia é que aqui ele vai estar tá falando: nossa, mas não tem nada a ver. E aqui ele vai estar tá falando um milhão de coisas. E o outro personagem, talvez olhando pra câmera. Aí talvez alguma coisa assim. Sou muito fã, reconheci na hora. <risos> Alguma coisa assim. Porque, qual que é a ideia? A ideia é que se você... né Quando alguém fala que seu personagem tá parecido com outro, aí você fala, não, é ele mesmo, é o Naruto que eu tô desenhando. Aí ele vai começar a reparar em tudo que não é parecido e vai falar que não tem nada a ver. Só que aí, espera aí, né? Então essa, essa é a ideia, essa é a ideia. Eu acho que a gente consegue resolver assim, hein? Com quatro quadros, sem precisar de um quinto quadro. Vamos lá, ironizar o comentário que sempre comparar seus personagens com outros mais famosos. Então... Nossa, tá a cara do Tananã. Não é? Sou muito fã, reconheci na hora. Não, mas é ele mesmo. Mas aí não tem nada a ver o cabelo dele. Assim, aí é da cara assim. Hum. Eu tirei, tirei a foto dessa minha expressão pra ver se eu consigo anotar ela. Será que ficou boa? É essa, é essa a expressão que o nosso personagem vai fazer? Pera aí, assim, ó. <risos> <risos> ok, tudo bom, tudo bom Vamos anotar essas caretas aqui Talvez nos sirva para algo é isso. <risos> Eu acho que é isso que eu quero aqui É isso Aqui, ó. aqui é assim ó. Pra você ver okay, Eu acho que <risos> o nosso roteiro é esse Esse é o nosso roteiro Eu acho que a gente pode agora tentar Fazer é, O rascunho do quadrinho em si Ver como é que vai funcionar e a gente progride daí. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou montar aqui um quadrado, mais ou menos desse jeito. Eu vou duplicar ele aqui. Quantos, quantos pixels tem de altura isso? Vamos deixar maior? Vamos deixar esses, essa galerinha com uns 800 pixels de altura. Isso aqui é um 300? Então, algo mais ou menos assim. Bom, porque a gente tá aqui dentro de uma página A4, em 300 dpi, então o que importa é ter isso... É, aqui, aqui sendo o tamanho 100%, para mim já tá bom. É isso que eu preciso. Então isso aqui é 3 e 4 quadros. Todos aqueles outros eu fiz num tamanho bem parecido, eu tô achando que eu vou abrir algum daqueles arquivos. Vamos lá. É, gente, esse aqui é o arquivo que eu usei para fazer todas aquelas outras, né? Então aqui já tem a assinaturazinha que eu tinha bolado, aqui tem alguns rascunhos também, né, de, de outros processos, é exatamente isso que a gente vai fazer, olha só o que eu tenho aqui ó, um, dois, três, quatro, quatro quadros aqui já rascunhados pra gente, eu vou botar um pouquinho pra cá e vamos, vamos ver o que que acontece, então eu vou pegar aqui essa camada que tem o nosso roteiro, eu vou jogar ele aqui no meu outro monitor <risos> então vai ficar aqui em cima, pra eu poder é, analisar isso tudo, vamos ver. A primeira coisa que a gente vai ter aqui na tela vai ser o desenho do personagem o que eu fiz ultimamente, com todas as vezes que eu tive desenho na tela é, eu, eu ten... eu, a minha tendência foi desenhar uma tela mais ou menos assim, sabe? É, porque aí parece que há é algo sendo representado, é algo que tá sendo visto no mundo real, dentro daquele quadrinho, e não uma pessoa que tá em pé naquele universo, sabe? Porque se tudo que tem no seu quadrinho é desenho, como é que você sabe que é um desenho e não uma pessoa, sabe? Eu acho que isso é complicado. Se eu só desenhasse o Naruto assim, em pé, talvez desse a impressão de que ele é um personagem de verdade na história e não... Um objeto nesse mundo. Eu só não sei se eu vou fazer o Naruto. Agora a gente precisa tirar sarro de algum personagem. Quem que a gente vai tirar sarro, hein? Nossa, meu dente tá doendo. Um personagem que todo o pessoal desenha e fica parecido. Tem que ser anime, né? É o pessoal que desenha anime que, que cai muito nessa. <risos> Vamos fazer com o Naruto mesmo? Vamos fazer com o Naruto mesmo? Só que aí o que a gente faz? Como é que a gente vai transformar esse... Só um retrato? Acho que se for só um retrato a gente tem mais... Menos coisas para trabalhar, eu não sei se vai ficar mais fácil ou mais difícil, mas é, Vamos tentar fazer assim. Quem sabe ele tá com a mãozinha aqui? Que é assim ó, só vivendo a vida, alguma coisa assim. E. Hum... Tá, então ele vai ter algo na testa, só que a gente tem que fazer essa parte final ser um pouco diferente. Então eu acho que podia ser bem grandão assim ó, e quadrado, não sei. Talvez essa parte do cabelo que fica do lado da cabeça ser bem mais comprido. Um sorrisão. Aquele sorrisão que fica os dentão assim. E aquela cara de tô certo. Aí aqui a gente precisa ter algo que pareça ser com o Naruto, só que não, não pode estar igual. Então algo que é parecido. Vamos ver. Photoshop shopping. Não trava comigo agora que eu tô gostando do que eu tô fazendo. Quem sabe, sabe ele pode ter algum, algum... alguma coisa na bochecha. Talvez uma, uma estrela na bochecha. E ele vai ter aqui uma bola. Uma bolinha. Uma bola. E dentro dessa bola vai ter o símbolo de uh, Google Maps, certo? E um pin, um, pin, um pinzinho aqui, assim, assim, tem um negocinho aqui. É pior que eu tô gostando desse bonequinho? <risos> eu tô, tô achando ele legal, o que que tá acontecendo? E o cabelo dele vai ser espetado, só que agora virou Naruto, né? <risos> vai ser espetado, só que vai ser vermelho, né, o cabelo dele. Ai, ai, vamos fazer aqui assim, uma manguinha pra ele, uma jaqueta. Se ele tivesse uma pistola, eu acho que ia ser engraçado, porque... Se tem uma coisa que você não imagina, é o Naruto com uma arma, né? Então, já tá ficando bem análogo com o desenho que eu fiz no, na última tira, mas... Não, tô nem aí. Vou fazer o Naruto com uma Glock. É, eu tô falando Glock, mas eu não sei nada de arma, gente. Então, não me xingue. Acho que tá... Tá, tá perfeito, né? Não tem, não tem um defeito nesse desenho. É, muito bom. O que, que eu tinha feito ultimamente pra dizer que esse é um desenho digital que tá sendo produzido? Era fazer aqui do, desse lado é, como se fosse a barra de ferramentas do Photoshop, assim. Só que é a minha, é a minha barra... do do, do, do cérebro, né? Porque tá tudo fora de ordem E nada tem a ver com nada, mas Lupa, setinha, quadrado ponta a gota Parece uma espada É <risos> E ter aqui, assim, um, um cursorzinho Eu acho que eu vou começar, tipo, igual o outro, assim sabe? O cara botando o dedo na tela, talvez, até Talvez E eu... se for uma tela que nem essa que eu tô usando aqui agora Dava pra ter Uma mãozinha com a caneta aqui, assim, né? sabe que a gente faz isso? Eu acho que eu vou fazer, hein? Acho que eu vou fazer Eu vou ter que desenhar a minha mão desenhando Isso é muito mais complicado do que pode parecer, viu, gente? Não caia nesse, nesse conto aí, não. Nossa, infelizmente eu seguro a caneta assim, com o dedo embaixo do outro. Ao invés de elegantemente. Ok, ah, cometi um pequeno engano. Guilherme, qual é que é o engano que você cometeu? Então, gente, uma coisa que eu tinha feito é, com alguma reserva nesses últimos quadrinhos era marcar um espaço superior aqui, acima dessas tiras, pra sempre ter é, uma forma de organizar o texto, pelo menos em duas linhas aqui no topo. É, eu não fiz isso dessa vez e logicamente o desenho do meu Naruto aqui tá cobrindo um pedaço. Então eu vou diminuir esse desenho para que ele fique ocupando mais ou menos só essa parte inferior daqui. Isso é bom porque agora eu vou ter mais espaço para desenhar essa mão. Ela vai poder ser um pouco maior. Eu também vou observar essa tira um pouquinho mais a distância. E eu vou aumentar essa mãozinha, colocar ela aqui assim. Hum, muito bom, satisfeito, satisfeito. É isso daí. Então aqui a gente vai ter o balão de fala. De uma pessoa que está fora da cena. Então a gente vai puxar a perninha do balão até ele bater aqui na quina. E aí ele vai estar tá, o. Nossa, tá parecido com não sei quem. É. Vamos escrever aqui então. Eu vou tentar escrever. Eu vou escrever meio que provisoriamente só. Lembra que tinha um, um charuto? Eu não sei se eu uso mesmo o mesmo nome do Naruto ou se eu fingi que Naruto não existe. Eu vou colocar Naruto sim. Vou ganhar. Vou ganhar acesso de fã do Naruto. É... Eu tô pensando agora aqui que realmente tá muito parecido com o Naruto Será que vale a pena a gente ficar defendendo esse cara? Ou será que vale a pena a gente zoar com os dois né, nessa situação aqui? Eu não sei, eu não sei como é que a gente vai fazer isso ainda Bom, mas a gente vai descobrir durante o processo Então vamos, vamos, pra, vamos pro próximo quadro agora Ok, nesse segundo quadro é pra gente ter os dois personagens aparecendo E um falando com o outro então eu tô, eu ainda, eu ainda sinto que eu tô preso nessa estética aqui De um cara sentado e de um cara em pé Eu acho que esse cara aqui Ele podia estar tá dando uma pescoçadona assim, sabe? Porque ele é muito enxeridaço. E eu acho que eles podiam estar tá um pouquinho menores Um pouquinho mais pra cima Cabeça um pouquinho maior Pra manter o, o estilo Vamos fazer uma mãozinha apontando Tá muito parecido com um outro, com outro quadrinho Tá igual Aqui eu ainda não sei como é que vai ser a expressão desse cara Eu vou trabalhar ela bem mais, bem por cima Hum. Eu descobri que elementos muito importantes do deboche, eles acontecem quando a boca tá muito para um lado do que o outro. O balãozinho do Aé, Aqui é se eu sou muito fã reconhecido na hora, é que esse cara aqui, ele tá tentando... Ele tá achando que tá fazendo elogio, eu acho. Hum... Hum... Eu acho que dá pra gente exagerar, mudar um pouco mais esse nosso Naruto aqui. Vamos mudar esse cabelo dele, porque eu acho que esse cabelo dele aqui tá muito... Esse foi o melhor Naruto que eu já desenhei na minha vida e não é o Naruto, eu tô muito frustrado. Vamos fazer assim, ó, como se fosse um mega topetão. E essa jaqueta, vamos deixar ela bem grande aqui assim. Eu acho que, eu acho que agora tá, tá bem menos parecido. Eu esqueci que esses personagens aqui normalmente não tem nariz. <risos> Boca aberta. Tá aqui, aqui eu queria ter um balão com duas linhas aqui. Uma linha estaria pra cá, seria só muito fã. Reconheci na hora, é muita, muito grande. A maior, maior dificuldade, gente, minha, é encaixar texto grande num quadrinho pequeno, porque eu... Em tese, a gente devia fazer o contrário, né? Faz o texto primeiro, depois encaixa no quadril. Eu acho que assim funciona. Ok. Nossa, tá a cara do Naruto. Ah, é? Sou muito fã, reconheci na hora. Acho que esse cara podia ter um... Ok, acho que esse cara aqui podia ser um pouquinho menor. Esse cara tá um pouquinho mais pra baixo. Ótima distribuição Ajuda um bocado Ok Ok Aqui eu acho que a gente tem que fazer um close E aqui o desenho tinha que ficar muito mais sério, sabe? O desenho tinha que ficar bem mais... Quase como se aqui ele estivesse ativando o sharingan <risos> Eu acho que isso aqui é pra ser um poker face, assim Eu não sei Vamos ver se vai funcionar E aqui a gente tem o, o quadrinho colorido, né? Aqui eu não sei se ele vai estar tá com cara de que tipo, já tá preparando Que tá zoando com o cara E podia ser uma cara mais... Tipo, o falso sorriso <risos> Tá muito complicado entender as emoções que eu quero pra esses personagens hoje aqui, mas eu acho que pode funcionar. Vamos pro último. O último. Braço cruzado. Ombro pra cima. A expressão dele vai estar tá aqui. É que talvez ele gritando com o desenho. E aqui o desenho? Aqui vai ter que ter a face da superioridade que você encontra no perna longa, sabe? Eu acho que aqui... A gente podia... Será que a gente reutiliza aqueles personagens do outro... do outro desenho? O carinha azul e o carinha do cabelo, que tinha um cabelinho assim e era amarelo? Porque eu acho que é a cara dele, porque os dois já tem uma, uma linha de comportamento meio diferente. Só que o, o azul no outro, ele tinha um rosto mais comprido. Então essa boca dá pra descer mais. Ele é mais assim. Daqui a pouco eu vou ter personagem, que o nome é azul e laranja, né? Então, mão pra cá, mão pra cá. Ah, esqueci como é que desenha braço Cruzado, gente. Alguém me ajuda. É mais ou menos isso que eu queria aqui. Difícil, difícil. Como é que eu faço? Ah, eu sei. Eu já vi isso feito em outros lugares. Que é, que, tipo, o que importa não é o que ele tá falando. O que importa é que ele tá falando muito. Aí eu já vi, tipo, o texto escrito todo por trás do personagem, sabe? Eu, e esse... Esse é o nosso rascunho, gente. Essa era, era a ideia. Ah, tá funcionando? Eu não sei. Vamos ver as reações pra ela lá no meu Twitter, no meu Instagram? Você pode já me seguir lá. O que eu vou fazer agora é finalizar isso daqui, passar um traço mais definitivo aqui por cima e eu volto pra mostrar o resultado final. <risos> E ficou desse jeitinho que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu tentei ainda manter aquele estilo econômico de pintura. Eu não gosto muito esteticamente desse quadro. Mas eu queria muito valorizar esse com o fundo vermelho. Então eu ainda acho que eu tô... Pra mim basta pra hoje, tá bom? É... E aqui tá o Naruto de cabelo vermelho, e essa ideia, né, de tá, tá igualzinho, mas se você falar que é o personagem, a pessoa vai falar tudo que não tem de idêntico nele, então eu acho eu, eu gosto dessa, dessa brincadeira, não sei, vai, isso daqui é meio provocativo, acho que sem muita razão, mas é, tá aí, eu queria botar isso no mundo... E agora eu fiz esse pedaço de discórdia. Então, se você curtiu, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva para não perder coisas novas toda semana, tem chegando por aí. Muito obrigado a todo mundo, pessoal aí, pela paciência, pela companhia nesses conteúdos. A gente bateu uma marca super importante, mas eu não quero falar sobre isso ainda, porque eu quero falar sobre isso quando for mais. quando, quando eu puder é, fazer o que eu pretendo, ok? Gente, muito obrigado, valeu mesmo. A gente se vê no próximo. Valeu e. Falou! Isso aí. Acabou. Terminei. Eu falei que gravar o vídeo e gravei o vídeo, pô. Eu... Eu... Eu...